Olá amigos do Rio Maframix, sejam todos bem-vindos hoje para mais uma entrevista. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio, no estúdio do Rio Maframix, ele que é vereador e eleito presidente da Câmara dos Vereadores de Mafra, presidente eleito assume agora em janeiro. Serginho Severino, seja bem-vindo ao Rio Maframix. Obrigado, obrigado Douglas, obrigado pela oportunidade de esclarecer a, a, algumas situações e, e ao, ao povo uma frente eh, relatar as situações da câmara de vereadores de Mafra. Serginho, você já passou praticamente dois anos como vereador. Estamos indo para o terceiro ano. Qual que é a sua avaliação da sua do seu trabalho como vereador, como homem público? Que, como que você avalia esse momento? Douglas, me sinto feliz, me sinto feliz, realizado em, enquanto vereador. Nossa gestão junto ao município, eu entendo que os vereadores, o executivo e o legislativo tem que trabalhar de forma cooperada. Isso vem ocorrendo e a gente tem visto a a cidade crescendo a passos largos. Isso me deixa muito feliz porque tem muito de nós nessa nesse crescimento do nosso município. O Afra vive um momento muito expansivo, muitas obras, a gente vê, principalmente nas principais aqui, maquinário, inclusive o trânsito, é, competido com o trânsito, mas é uma boa competição, porque você vê que o progresso nos bairros também. A gente tem visto o prefeito em diversas situações, é, mostrando ali a, a máquina do asfalto. é O Mafra também vive um momento bom, Sim. politicamente, de crescimento. Sim, é, como já lhe falei, são inúmeras obras na cidade, a cidade virou um canteiro de obras. Né? Essa situação da, desse eventual desconforto com as obras, é, isso é comum é, e é um, diria que um mal necessário, né? porque está sendo feito, está sendo realizado, as obras estão saindo pela cidade inteira, nos bairros, é, o crescimento do nosso município nesses dois anos é... é é muito bom, vive um momento expansivo mesmo, como você falou. Vereador, e a questão da Câmara dos Vereadores, como você avalia os seus parceiros, os seus é, companheiros ali de bancada, é, como é que foi esses dois essa caminhada? Muito bom, eu já participei na Câmara de Vereadores há oito anos atrás como assessor jurídico por um ano e meio, e posso relatar nenhum demérito aos vereadores antigos, mas nós nessa 19ª legislatura, nós temos vereadores muito empenhados com, com o trabalho, é, um nível de, de, de excelência no trabalho muito bom. É, os projetos são debatidos, e são debatidos alguns exaustivamente, é, quando necessário. E o debate é um bom debate, porque nós temos pessoas de um, de um nível cultural muito bom lá dentro. É, fico muito feliz... É, tenho aprendido muito com, com os demais vereadores também e, e vejo um, um, um crescimento muito bom. Muitos projetos, não que tenham tem um vindo de forma errada, mas a gente sempre dá uma, procura melhorar ele com, com opiniões e opiniões é, muito boas é, que valorizam o, o projeto. Às vezes a gente consegue dar uma melhorada, colocar uma, uma pitadinha de sal em cima para... Para dar uma melhorada. Aquele temperinho. Exatamente. Severino, e, e me conta lá, você assume a gestão, acho que todo presidente, quando ele assume um projeto, ele coloca ali a particularidade o seu, seu olhar, seu ponto de vista, é natural que isso aconteça. O que, que você vê de mudanças que devem ocorrer na sua gestão? Ou quais são os principais pontos que se deve atuar agora como presidente da, da Câmara? Eu, eu, eu, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu, eu acho que esse... As decisões têm que ser sempre colegiadas. Né? Escutar bastante a mesa, escutar bastante os demais vereadores. Como falei, o nosso nível cultural dos vereadores é muito bom. Então, antes de tomar qualquer decisão, sempre que essa decisão seja colegiada, seja trabalhada entre os vereadores para uma melhor solução. Né? Vereador, nós vamos chegar ao 2023. Aqui para o município foi feita uma campanha... É, para o governador atual, ele não foi reeleito. No na, na, nacional, temos o presidente Lula, né, que tudo indica, assume dia 1 de, de janeiro. O, o Estado catarinense é um Estado que fez uma oposição à esquerda, né, é um Estado de direita. Como que você vê essa relação de, de políticas, tanto a nível na, nacional, estadual, aqui, pra, olhando para o ponto de vista da política uma é uma situação inicialmente um pouco delicada, né? É, sabidamente Santa Catarina e Mafra é, votou em peso no Bolsonaro, né? Então nós temos no cenário nacional aí ó, o presidente Lula eleito, é, no, em Santa Catarina o Jorginho, né? Que é do PL. Nós temos o PL e Mafra é um, é um partido muito forte que provavelmente não vai deixar né, que, que o município é, é, fique sem verbas em função dessa, é, desse apoio do, do, do Jorginho. Mas confesso que é um momento, essa passagem, esse ciclo, eu, eu vejo como um pouco temerário, mas espero que, que tudo ocorra da melhor forma possível, que é, em assumindo o presidente Lula, que possa... Né, vamos rezar a Deus aí que ele consiga fazer uma boa gestão né, que, bem como o Jorginho Mello em Santa Catarina é, e, e vejo que para governar você precisa dos municípios, precisa do, do prefeito precisa dos vereadores senão não há go, governabilidade né? então acho que esse entendimento ao longo do tempo vai, é, vai acontecer esse alinhamento vai acontecer eu diria que até é obrigatório que aconteça para as coisas fluírem de de forma natural, normal, né? Silvio, para nós finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar para você em relação aos nossos amigos eh, na Assembleia Legislativa. Nós não temos mais uma gestão sem representatividade. Eu aproveito para fazer essa, uma pergunta dupla para ti. Não seria o momento da gente se reunir como sociedade e começar a preparar alguns nomes para a gente ter uma candidatura única para essa cadeira na, na LESC? E como que você vê essa relação? Uh, infelizmente, infelizmente, a gente depende dos deputados. Eles têm ali algumas cartas na manga, conseguem viabilizar recursos para o município. Como é que está a relação do seu partido com os deputados na, na Assembleia? E se já não é a hora da gente começar a pensar em, em uma coisa maior? É, é, há anos, né, acho que até há décadas, se fala dessa... Dessa tentativa né, de a gente ter um nome só para concorrer à vaga na, no, na Assembleia Legislativa. É, é um caminho que a gente tem que tomar com os órgãos CDL, Associação Comercial, empresários e, e tentar chegar num denominador comum. Não é fácil, que não é fácil Ex existe muita, muita vaidade, existem egos a serem combatidos Bem como os partidos, às vezes, são obrigados a lançar... Né, é, uma, é uma determinação que se, se coloque eh, alguém para concorrer, né, até para fazer votos para o partido, nesse sentido. Mas é, é uma, é, seria bem, bem salutar que a gente conseguisse fazer isso, tentar trabalhar essa situação, que não é fácil, volto a insistir. Quanto à Assembleia Legislativa... Eh, nós, enquanto vereadores, já estivemos... É, eu, eu sou do patriota. O patriota não tem nenhum deputado estadual. Minha dificuldade na, na, em, em busca de verbas é, é, é enorme, porque eu tenho sempre que ficar pedindo para deputados, tanto estaduais como federais, de, de, outras, legendas. de outras legendas. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu trazer é, é, considerável quantia em emendas, sempre correndo, o deputado os deputados estaduais de Florianópolis, bem como a Brasília, os deputados federais. Um exemplo é o nosso deputado federal, Coronel Armando, que hoje vai, vai assumir a, a defesa civil do estado de Santa Catarina, nos trouxe para a Mafra mais de 2 milhões de emendas. É, não tendo ninguém aqui, de, teoricamente, né? agora ele está no PL, mas antes, é, quando ele estava no outro partido, ele mandou verbas pela nossa amizade, pela... É, muito dessa minha ida a Brasília, né? eu consegui trazer quase 2 milhões em emendas. E ainda retornando um pouquinho, é, os vereadores, os 13 vereadores, trouxeram no ano de 2021 mais de 8 milhões em emendas. Um valor considerável que, salvo o melhor juízo, nunca ninguém conseguiu fazer, dos 13 vereadores. Então meus parabéns a, a todos no empenho, na na busca de, de, dessas emendas foi um valor considerável a gente vê, vê aí é, caminhões tratores é, o hospital é, coronel irmando para o hospital de mafra de, é, trouxe ao longo dos dois anos aí quase 500 mil reais hospital são Vicente de paula é, inclusive deixar um abraço ao nosso amigo dário aí é, sempre tão competente na gestão o coronel Armando adorou o hospital e, e, e trouxe inúmeras verbas Esteve comigo lá no hospital, visitamos o Dário E em emendas veio, veio bastante dinheiro para Mafra Então, voltando à tua pergunta Novamente nós vamos passar por essa situação De correr atrás de, de deputados Visitar incansavelmente Florianópolis, Brasília Onde tiver o dinheiro a gente tem que ir atrás essa é, Esse é o papel do do, do vereador na, na busca de recursos Para o nosso município Traduzindo, não vai ter caminhada fácil Vai ter uma, um longo guarda aí É, é verdade, é uma, a gente já esperava Já já sabia disso Nada é fácil nessa vida Tudo a gente tem que conquistar Na, na base do esforço, na vontade Na dedicação né? Vereador, quero agradecer a sua presença a Sua vinda aqui nos nossos estúdios Deixar o Rio Marframix aberto a você, aos demais vereadores, vereadoras, para que estejam com a gente, compartilhando, dando entrevistas e trazendo aí um pouquinho é, dos trabalhos de vocês aqui para o nosso público, para a nossa audiência. Desejar a você aí uma boa gestão. Se nós não se veja um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado. E ah, acredito que todo mundo trabalhando, quem ganha é Mafra, quem ganha é os mafrenses. Sim, Douglas. É, da mesma forma... É... Quero deixar aberto é, para o Rio Mafra Mix e também, pra, já desde logo, para toda a imprensa é, de Mafra e região, a Câmara de Vereadores vai estar de porta aberta para receber todo o uh, pessoal da imprensa que tiver, é, do que for necessário. Nós temos lá o nosso assessor de, de, de imprensa, lá, o Patrick, que está fazendo um trabalho excelente. Gostaria que tanto o Rio Mafra Mix quanto os outros entrassem em contato com ele, divulgassem a Câmara, de Vereadores, a Câmara de Vereadores precisa dessa divulgação, é bom a população saber o que está acontecendo dentro da, da, da casa, os projetos que são aprovados, às vezes passa muito projeto importante que a população não fica sabendo. Isso é interessante que a população saiba, que a população eh, esteja a par do que está acontecendo. Então, meu muito obrigado pela pela oportunidade da, de, dessa entrevista, desejar a vocês e a população uma frente... Uma boas festas, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Obrigado, Serginho. Obrigado por você que nos acompanhou. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.